qual é o papel da sociedade civil e dos órgãos oficiais na promoção da cidadania nós vamos falar um pouco hoje da relação da educação com o desenvolvimento da democracia isso tem né, uma repercussão muito importante num país como o Brasil então nós vamos convidar você para aprofundar o conhecimento sobre o processo político e democrático e como o mundo digital está contribuindo para a participação e a educação. A gente sabe que tem pontos positivos e pontos negativos, a gente vai contar essa história para você. Muito bem, nossa primeira atividade de hoje é o painel Afinal, o que é a educação política? E para esse debate, convido Professor Humberto Dantas, mestre e doutor em ciência política, com quem também eu tive a honra né, de dividir bancada de jornal no Estadão. Foi uma experiência muito positiva poder ter diariamente né, um professor repercutindo os fatos do dia ali no calor das discussões. Né? Foi muito interessante. Diego Calegari, fundador do Politize. Seja muito bem-vindo também ao nosso debate de hoje e o Alexandre do Nascimento, que é diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Ele está, teve um pequeno imprevisto, daqui a pouquinho vai participar com a gente e também trará uma contribuição muito importante para este tema. Muito obrigada a presença de todos vocês uh, e... Vamos começar com uma pergunta né, para iniciar esse nosso debate, uma provocação inicial, uma pergunta geral para todos vocês, ok? No primeiro dia de evento, ontem, nós discutimos com especialistas sobre como anda a cultura democrática brasileira e a satisfação do cidadão com a democracia. Os indicadores apresentados geraram muitas preocupações e a partir dessa discussão podemos entender que a educação política é um gargalo na formação certamente dos cidadãos brasileiros. Então, eu gostaria de ouvir um comentário de vocês a respeito de, é, desse tema. Humberto, professor Humberto, quem começa? Bom, posso posso começar e, e começar significa cumprimentar a Roxane, minha queridíssima parceira de Rádio Estadão no tempo em que estivemos lá, dois anos como comentarista político, depois mais um ano praticamente na bancada, dividindo os microfones ali, aprendendo muito contigo e podendo contribuir com um debate essencial associado à ideia da política e de tantos outros assuntos também. Enfim, afinal de contas, era um jornal falando desde futebol, passando por trânsito, mas principalmente falando da realidade, falando da política. Então, uma satisfação enorme estar aqui contigo, estar aqui com o Diego, é, viu o Politis nascer, tenho a honra de ser conselheiro do Politize e aprender muito com todo o conteúdo que o Politize nos disponibiliza e com essa potência que o Diego construiu em termos de educação política no universo virtual, mas também no universo prático. E deixar um abraço aqui: estará conosco, como a Luciane bem observou, o Alexandre, o Alexandre Nascimento, Alexandre Santos Nascimento, enfim, que é presidente da Escola do Parlamento de São Paulo e me sucedeu na presidência da Escola do Parlamento, com um trabalho muito bonito que tem sido desenvolvido. Agradecer a Trantinho por essa oportunidade, acho que é extremamente importante. Agradecer a todas e todos que fizeram isso aqui possível, eu acho que isso é fundamental, e escolheram fazer isso. E aí eu começo a minha fala, é, por que uma empresa escolhe a democracia como um de seus gestos de responsabilidade social? É, por duas razões fundamentais. Primeiro, por reconhecer a grandeza e a importância dessa temática, e, segundo, porque entende que existe uma necessidade de atuação sobre ela. E aí, quando você pergunta o papel da educação política nessa garantia basilar da democracia, eu utilizo aqui dois autores fundamentais para a história das reflexões acerca de democracia e cidadania. O primeiro deles é o Norberto Bobbio, que no livro chamado O Futuro da Democracia, disse a democracia tem desafios dos mais expressivos e, entre eles, precisamos lembrar que, dois pontos, abre aspas, a educação política é a promessa não cumprida da democracia. Fechado? Então, o papel da educação é absolutamente basilar e central na ideia da democracia, porque se ela é a promessa não cumprida, ela é algo que deveria estar acontecendo e que faz parte do conceito. Uh, e nesse sentido a gente precisa lembrar sempre que é absolutamente fundamental que a gente se concentre na ideia de que a democracia carrega consigo conteúdos, vivências práticas conceitos, fundamentos que devem sim ser é, constituídos formalmente como objeto de educação isso não é o Humberto quem está dizendo e tampouco foi só o, o, o, o Fantástico pensador Norberto Bobbio aqui. Se a gente olhar lá para a Grécia Antiga, para os antigos, enfim, Aristóteles estava falando para nós que a ética é uma ciência aplicada ao desenvolvimento da política e as pessoas, para participarem politicamente na agora, precisavam ser tecnicamente, formalmente preparadas. Então, isso é história. Quando no século XIX nós estendemos o voto a todos, ou buscamos iniciar uma compreensão do que seja a extensão do sufrágio universal para o maior número possível de pessoas. Existiam aqueles que defendiam que o voto tivesse peso, tanto as pessoas mais estudadas deveriam valer mais e as menos estudadas deveriam valer menos, e essa ideia foi uma ideia vencida no século 19 ela não prosperou, e existe um segundo grupo de pessoas que, que dizia, olha, todo mundo tem que valer o mesmo. Esse é o princípio elementar da democracia representativa. Um homem, um voto, um valor. Né? É, esse foi o discurso, a narrativa que venceu. Mas ela venceu com uma ressalva. a época, os analfabetos não, porque precisava existir um mínimo preparo. E nós quantificamos a democracia. E ao longo do século XX, a gente foi atrás de quantificar cada vez mais. E por razões óbvias, que a gente não precisa mencionar aqui, nós incluímos nesse universo as mulheres, nós incluímos nesse universo os analfabetos, nós incluímos neste universo as populações nativas dos países, os aborígenes na Austrália, os índios, os indígenas em vários países da América Latina, enfim, nós somos atrás de incluir, incluir, incluir. E o Brasil incluiu além da média mundial, porque o Brasil incluiu jovens, por exemplo, de 16 e 17 anos, o que não é comum. Então, nós expandimos isso em termos quantitativos. E quando falamos da crise da democracia representativa, porque é a democracia que melhor nos dá sentido e forma hoje, de maneira mais evidente, a respeito de, obviamente, existirem outros modelos muito importantes, quando a gente fala da crise da democracia representativa e levamos esta conversa para a democracia participativa, as pessoas dizem, puxa vida, mas eu tenho a sensação de que muitos indivíduos não estão preparados. E a gente volta a falar numa lógica qualitativa da democracia. Quantificar foi essencial, mas qualificar é basilar. E aí eu lembro de um segundo autor, Theodore Marshall, quando fala sobre cidadania, no seu clássico livro, Cidadania, Classe Social e Status, quando ele nos diz, precisamos da educação como algo absolutamente capaz de fazer o homem rude ser transformado em cavalheiro. Aspectos de gênero à parte, né? porque claro que isso aqui carrega uma lógica de gênero, mas ele está escrevendo lá na primeira metade do século 20, mas aspectos de gênero à parte, o que ele quer dizer é que, formalmente, precisamos preparar as pessoas para a vida em sociedade. E ele diz, não é desta educação que está aí nas escolas que estou falando. Estou falando de uma educação capaz de fazer esta transformação. E ela é conteudista, claro que ela é, mas ela é também prática. Então nós precisamos de conteúdo e precisamos de prática para fazer com que os indivíduos se sintam pertencentes e responsáveis pela realidade que nós vivemos no nosso país, a despeito de suas maneiras de enxergarem a realidade não importa se é a esquerda, não importa se é a direita, não importa se é o centro, mas importa que a gente conheça os limites do jogo para não ter a sensação de que o nosso jogo está sendo jogado para muito além das linhas que a política estabelece e que a democracia estabelece. Hoje eu tenho a sensação, Roxane, Diego, todos, todos que estão nos assistindo, a quem eu já deixo aqui um abraço muito especial, que a gente está jogando o jogo lá da arquibancada. E não é da arquibancada que a gente precisa jogar o jogo a gente precisa jogar o jogo dentro das linhas estabelecidas por ele. Quero te ouvir agora, Diego. O que você acha a respeito da educação política para formação cidadão? Muito bem, muito bem. Obrigado pela pergunta. Também faço as palavras do Dantas, as minhas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradecer muito aí o convite do Instituto Botarantim para fazer parte desse evento dessa que que marca um marca como o Dantas falou né um, um, um momento muito importante né onde é, as empresas a sociedade civil se sensibiliza cada vez mais com esse tema e coloca ele no centro do debate de Brasil né a gente está falando aqui de um aspecto né do específico e pontual da melhoria do nosso país está falando de futuro de país mesmo e a necessidade de a gente formar os nossos cidadãos como estratégia de desenvolvimento de nação, né? Então, acho que é muito importante esse debate. Estou felicíssimo estar aqui com os colegas e amigos aí, com quem a gente vem, Dantas, Alex, a gente vem dividindo essa batalha né, pela educação política, que não é trivial uhum. e não é fácil, e não é de curto prazo, né, Dantas? É uma coisa que leva tempo e tem que ser consistente, insistente, né? É, e eu acho que, eu, pegando a linha do Dantas, eu queria começar, talvez, dando uma dimensão, né, do, do fenômeno que a gente está falando. né? A gente brinca aqui no politize que o despreparo para a democracia é o que há de mais democrático no Brasil. O Brasil é extremamente desigual. Ele é desigual em todos os sentidos. Né? Em raça, gênero, condição socioeconômica, enfim. No meio aí o critério, você vai ter diferentes diferenças de condição de partida que são brutais. Agora, é engraçado que o despreparo para a democracia é muito bem distribuído. né? Ele não olha muito gênero, ele não olha raça, ele não olha condição socioeconômica. E não, infelizmente não olha nem nível de escolaridade. Né? Eu falo por mim, e não tenho vergonha de admitir, porque foi uma trajetória pessoal de desenvolvimento, mas eu me formei no ensino médio, estudei numa escola ótima, sou filho, Crimana. neto, suzinho de professoras, tive privilégios, privilégios, privilégios, privilégios, pensamentos, perspectivas, relacionadas, vocacionadas. E fui estudar na Universidade de Melasta. Me me Se eu me perguntasse o que era um vereador, eu não saberia dizer a diferença. Se me perguntassem básico o que é a Constituição para que ela serve, eu ia falar alguma resposta assim, meio vaga naquela resposta tangencial, e mais do que não saber, o mais grave é na época não me importar muito também, né não, não ter isso como uma prioridade, como algo que eu entendi que era importante. Então eu falo isso porque de um lugar muito pessoal, mas que eu acho que o que eu quero dizer é isso, como que alguém como eu, que vem né num contexto de enormes privilégios, né ainda assim entra numa universidade que já é um privilégio por si só, num país como o nosso, sem nenhum preparo para exercer a cidadania mais básica, mas estou falando do elementar aqui, né? É conseguir debater o assunto do dia com o mínimo de consistência, é conseguir fazer, é ir nas urnas e colocar um voto minimamente consciente do que eu estou fazendo, né? Então a gente tem esse problema, esse é um problema muito amplamente disseminado. Eu acho que é, isso se deve muito, né, ao fato de que isso não está presente no nosso sistema de socialização e de ensino não está vamos ser, ser realistas. Os, os alunos do, do nosso né do nosso sistema escolar saem sabendo fazer cálculos complexos de química orgânica e não sabe se portar minimamente em redes sociais ou num bate-papo sobre algum assunto público com o mínimo de decência. Né? Então, veja a disparidade, né quando a gente fala de formação educacional. A gente Que prioridade a gente está dando para a educação, para a cidadania? E acho que por trás tem uma premissa, que eu acho que ela é perigosa, que é ninguém pressupõe que um jovem vá aprender... A, a, as habilidades do mercado de trabalho por geração espontânea. Mas a gente parece querer partir de um pressuposto que a, os jovens vão aprender a exercer a cidadania por geração espontânea. Ah, não precisa falar na escola, isso aí ele aprende em outro lugar, aprende. e não é assim, isso tem que fazer parte do nosso projeto educacional de nação, tem que fazer parte daquilo que a gente entende como né, parte basilar da educação. E a educação para a cidadania está na educação brasileira, mas, mas no discurso está na Constituição Federal, no artigo 205, está né? em todos os textos que você lê, os grandes autores de educação que são usados, repetidos, mas na prática ainda muito pouco. Né? Eu acho que, não me arriscando a fazer uma análise histórica muito profunda, mas a gente tirou o Moral e Cívico, a gente tirou a Organização Social e Política Brasileira, que eram as matérias de formação cidadã de uma outra época, e não colocamos nada no lugar. E hoje a gente tem a consequência muito óbvia, a gente tem uma geração de jovens que simplesmente não foi preparada para encarar um mundo onde a política faz parte do nosso dia a dia, porque essa também é uma diferença do momento atual que a gente vive recente. né A política até sete anos atrás não era assunto do nosso cotidiano, dos jovens, né agora é algo que a gente não consegue nem sequer escapar, nem se quiser, é tá no nosso dia a dia. Então a gente se vê muito vulnerável e muito despreparado, né e, e a gravidade disso a gente vê em todos os sentidos, vê as nossas relações familiares fraturadas por diferentes políticas, a gente vê... Num ambiente de trabalho tóxico, porque tem amigos que pensam diferente, colegas. A gente vê numa rede social ultra polarizada, com discursos de ódio. Então, acho que a gente tem um grande problema aqui, né? E, e acho que, né, Dantas, a gente também fala a democracia é frágil, né? Ela não é uma coisa que está dada. A gente, às vezes, que... Né, eu tô falando, eu tenho 33 anos, então, assim, eu nasci numa democracia e vivi a vida inteira na democracia, né? É... Mas, basicamente, a gente não está falando de uma coisa que está dada há milênios aqui, né? A gente está falando de um fenômeno, Dantas acabou falando, muito episódico, né? A gente começou a quantificar há muito pouco tempo e nem qualificamos ainda. Então, a gente tem que entender, eu acho que essa é a minha fala aqui para eu já começar a encerrar, que democracia não é feita só de leis, não é feita só de instituições, não é feita só de bons desenhos formais. Né? a democracia para funcionar mesmo e para dar os resultados que a gente espera de bem-estar social, de justiça, de oportunidades para todos, ela precisa estar alimentada pelo espírito da democracia, pelos valores democráticos, pelo conhecimento necessário para a participação. A democracia só com forma é igual, um, sei lá, vamos pegar uma noz que só tem casca, né? você pega assim e esmaga, assim como se não fosse nada. Então, a gente tem que entender que ainda tem muito a avançar na série. O Brasil, arrisco me dizer aqui, quem sou eu para falar, mas tem o Alex e o Dantas, podem me contestar e dizer se eu estiver errado, mas nossos sistemas formais são top de linha, se for pensar em nível, a gente pode comparar com muitas democracias que a gente admira, e nosso sistema eleitoral, nosso sistema né, formais não estão tão atrás assim, nosso problema é realmente nosso atraso em termos de cultura, participação política, capacidade de realmente fazer esses instrumentos, esses institutos funcionarem da melhor forma. Então, eu acho que é uma agenda urgente, é uma agenda necessária que perpassa não só por uma ideia de justiça, de convivência pacífica e saudável, mas por uma ideia de desenvolvimento econômico e de nação também. A gente não pode perder essa dimensão, porque acredito muito que a democracia também, é, por, além de ser um valor em si só, ela também tem esse aspecto fundamental de nos permitir desenvolver, ao mesmo tempo que a gente mantém um ambiente livre, onde a gente consegue é, buscar os nossos o bem, nosso bem-estar individual, considerando o bem-estar coletivo. Então, essa seria a minha resposta inicial a essa provocação. Porque, sabe, me permite uma parte, claro. um detalhe aqui numa questão que o Diego colocou, que eu acho que é extremamente importante. É, os anos 80 são os anos que marcam, do, do século passado, né? são os anos que marcam essa passagem que o Diego observou. né? Quer dizer, a gente acaba com duas disciplinas na escola acusadas de servirem ao regime autoritário, que nem nasceram no regime autoritário, foram concebidas antes, foram concebidas lá na República Velha. Essa história é uma história facilmente encontrada em, registro, em bons registros acadêmicos. Existe uma revista, Cadernos Adenauer, da Fundação Conrad Adenauer, um número de 2010 só sobre educação política. O texto do João Francisco Rezende é ótimo sobre isso. E numa edição de 2016 da mesma revista, o texto da Andresa, Andressa Pelanda também é excelente sobre isso. Então, são dois bons textos sobre a história da educação política no Brasil. O que seria a educação política no Brasil. Esta década de 80 é a década mais importante da história da democracia no Brasil. Nunca deixamos de ter isso em mente. Vai da reorganização dos partidos, a retomada das eleições para governador, o maior movimento de massas da história, que é o diretas já, a volta de um civil ao poder em 85, novas eleições para governador em 86, eleição de uma Assembleia Constituinte em 86, Instalação de uma Constituinte, de uma Assembleia Constituinte em 87, promulgação da Constituição Cidadã em 88 e volta da, da eleição direta para o presidente em 89. Houve alguns irresponsáveis chamarem essa década já década perdida. Irresponsáveis se não colocarem nesse discurso um aposto verificador, do ponto de vista econômico. Ok, perfeito. Do ponto de vista econômico, uma catástrofe para o Brasil. Do ponto de vista político, a década ganha. A década ganha. Aonde as pessoas que pensaram na educação nos anos 80, com todo o respeito, estavam na cabeça quando acharam que a gente precisava tirar conteúdos da escola, e o Diego observou bem, e é certo tirar, sem reformar. A sensação que eu passo é que duas disciplinas pagaram preço sozinhas da ideia uh, da ditadura em termos escolares. Eu não precisava ter acabado com essas disciplinas, bastava dar um outro nome, democracia e cidadania, ponto. Democracia, política e cidadania, ponto. E essa geração dos anos 80 que ativava a política nos anos 80, em certa medida, ficou falando sozinha, e hoje é uma geração, com todo respeito, é envelhecida, que tem severas dificuldades de encontrar sucessão, por uma razão óbvia. Nós não nos preocupamos em formar politicamente os nossos cidadãos e cidadãs E a política foi sendo demonizada a ponto da gente ter severos problemas a despeito de um interesse recente das novas gerações em relação à política, mas com um ar de quem, com todo respeito, entende pouco de política, reproduz, infelizmente, coisas carcomidas da nossa história em termos de valores e vivem dizendo, vou revolucionar e fazer tudo diferente, como se tudo precisasse ser renovado e como se a gente não tivesse boas coisas em termos políticos no Brasil e como se, infelizmente, uma parcela dessa geração, por vezes, imatura, não estivesse reproduzindo mais do mesmo. Então, acho que a gente precisa ter preocupação, porque a, a, a democracia, como bem disse o Diego, para não ser essa casca de nós que a gente quebra na mão, ela precisa de maturidade. E essa maturidade se ganha com o tempo. Senão, a gente reproduz mais do mesmo e mais do mesmo, infelizmente, nos leva mesmos caminhos. Para A gente precisa ter um pontapé um inicial, tem que ter um início isso tudo, né? como você mostra para gente. Esse desmonte que houve, então, né? em vez de substituir, desmonta. O Brasil adora fazer isso, acaba. Né? Muito bem. Vamos, vamos nos concentrar, então, com essa questão dos desafios para a educação política. Diego, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, porque depois o Dantas vai, vai falar sobre letramento político. Tem um conceito disso, né? Ah, o Alexandro já está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele vai entrar. Maravilha! Bem-vindo, Alexandro! Muito obrigada por estar com a gente também. Você tem que ligar o teu microfone, teu microfone. Agora sim. Boa tarde, muito obrigado. Desculpe aí não estar na primeira sessão. Tentei aqui ouvir um pouquinho enquanto eu estava terminando uma outra atividade, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Posso aproveitar e ouvir você rapidamente? É, sobre a educação política como gargalo da formação cidadã? A gente estava falando disso aqui. Quer dar, quer dar um posicionamento também para a gente começar a falar como é que a gente vai colocar a educação política nas escolas? Ou como isso vem sendo feito? Você já, já, a gente já tem bons exemplos. Vale. Uhum. Não, esse é um te... Eu sabia que vocês estavam falando de educação política, porque o Humberto Dantas e o Diego estão aqui. Então, necessariamente, vocês vão chegar nesse lugar... E claro que eles sabem muito mais disso do que eu, mas o que eu tenho entendido, tenho compreendido e pensado é que a educação política, ou melhor dizendo, a falta de a inexistência de iniciativas consistentes por parte do Estado brasileiro no campo da educação política, tem sido um elemento que corrói pilares da nossa democracia. Porque a democracia é um sistema de governo exigente, ela estabelece para cada um de nós responsabilidades bastante densas. E assumir essas responsabilidades requer que a gente tenha competências para o exercício dessa cidadania plena. Então, é importante ter educação política e é importante ter estratégias intencionais, permanentes, continuadas de educação política, envolvendo, sim, a educação regular, a escola regular, a escola de educação infantil, a escola de ensino fundamental, a escola de ensino médio, precisam ser locos de educação política, porque a gente precisa fazer esse processo acontecer ao longo da vida. Não dá para a gente deixar passar a infância, deixar passar a adolescência, deixar passar a juventude e querer fazer educação política só na vida adulta, quando a gente perdeu um grande pedaço da trajetória formativa do sujeito. É imprescindível que a gente instale o drive da educação política para a cidadania desde a educação infantil. E olha, sem, sem o medo, sem confundir com a discussão sobre doutrinação ou com a discussão sobre partidarização da escolarização básica, não é disso que se trata. O que nós precisamos é forjar valores democráticos com todos os cidadãos, e nós precisamos que eles desenvolvam competências básicas para o exercício da cidadania, para sustentar o jogo democrático. E são competências cognitivas, competências atitudinais e competências procedimentais. Eles precisam saber conceitos importantes que organizam a democracia, precisam saber práticas, né? modos de agir nessa democracia, e eles precisam estar imbuídos de atitude democrática. E isso leva tempo. É preciso ter cuidado no desenho e na implementação de políticas desse tipo. Eu sei que o Diego, junto com o Politize, tem feito uma discussão, uma análise das, do, das, dos programas curriculares brasileiros, especialmente da Base Nacional Comum Curricular, e tem uma visão sobre isso. Eu posso dizer que, ao longo da história, embora a gente tenha colocado essa preocupação sempre nos textos de política educacional, ela quase nunca desceu para as práticas educativas das escolas, né então acho que é isso. Cheguei assim em cima da hora, vou contribuir com isso por enquanto. Maravilha, Diego, já passo para você. Vamos falar um pouco sobre isso, educação nas escolas. O Dantas já vai explicar o que que é o letramento político, mas eu já vou emendar com uma perguntinha que já chegou aqui, que é o seguinte: vocês acham que a reforma do ensino médio favorece a inclusão de disciplinas sobre educação política? Então como é que isso está sendo feito e se tem espaço para isso? Quer dizer, como é que a gente vai fazer sem parecer como de né, que estamos querendo doutrinar? Legal. Vou começar, então, acho que a vantagem é começar a costurar né, as, as falas, vão começando a fazer sentido uma com a outra. É, eu vou começar pela última pergunta. Sim, a reforma do ensino médio é uma grande oportunidade, porque ela estabelece que né, 40% da carga horária dos alunos seja oferecida em percursos... É, itinerários formativos personalizados, vamos dizer, temáticos, né? Os alunos vão poder pegar uma parte da carga deles e escolher o que faz sentido para eles. E a gente tem que colocar nesse espaço que está dado é, uma oferta de cidadania, uma oferta assim, olha, você que tem essa vontade, que tem esse desejo de aprofundar e trabalhar com, né, com conceitos de ativismo, de engajamento, de letramento político, né? enfim, letramento midiático, olha, tá aqui tá uma oferta, né? Além do que, como o Alex falou, isso está extremamente conectado com a base nacional comum curricular, que é essa grande orientadora para os currículos das escolas. A cidadania, o exercício da cidadania democrática aparece textualmente, literalmente, sem interpretações aqui, sem forçar, em cinco das dez competências gerais que o aluno tem que desenvolver ao longo da sua trajetória escolar. E em mais de 150 habilidades específicas. A gente não tá falando de uma coisa assim que a gente está dizendo que é importante, que eu, Alex, Dantas, a gente, não. A política pública, o o, né? o Estado brasileiro decidiu que isso é importante, a sociedade brasileira decidiu que isso é importante. Então agora a gente tem que fazer acontecer, como o Alex falou, não ficar só no texto, entrar para a sala de aula e como o Dantas falou, né? é uma questão de prática, né? é uma questão de prática, prática, prática, não adianta também o ensino meramente teórico, desconectado. Então, eu acho que alguns elementos são importantes a gente fala de educação política, especialmente para jovens, que eu acredito muito. Né? O primeiro é tornar atrativo. Tem que ser legal, tem que conectar com os valores, com os interesses, com a linguagem desses jovens. Não adianta ser um negócio quadradão, que a gente chegue lá com uma forma, que talvez para gente é legal, mas para eles não é. A gente tem que pensar em qual é a linguagem certa. Tem que ser acessível. Né? A gente tem que conseguir moldar né, o conteúdo, as experiências, para que os alunos consigam... Né, se sentir que aquilo é acessível para eles, que aquilo está conectado com as possibilidades realmente deles. E eu acho que uma terceira palavra, um terceiro A é que, que é amigável. Né? A política ainda é uma coisa muito vista como conflito, combate e, e ataque, essa lógica do inimigo. Né? A gente tem que desconstruir isso e trabalhar com, com metodologias que entrem dentro da sala de aula, que entrem dentro das comunidades, com conteúdos que invadam a internet, com uma lógica do diálogo, com uma lógica da pluralidade de que isso faz parte da formação cidadã numa democracia aceitar o diverso é parte da democracia, é parte da ideia de que as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de se posicionar, então eu acho que isso é muito, muito importante, a gente tem buscado fazer isso muito no Politise, seja através de conteúdos digitais, que a gente vem já construindo e publicando há muitos anos, com milhões de acessos hoje por mês, seja nas escolas, que a gente tem feito parceria com as secretarias estaduais de Educação, para levar como parte do currículo, e seja nas comunidades, por meio dos nossos programas, programa Embaixadores, enfim, que formam jovens na comunidade para serem eles mesmos formadores políticos. Eu acho que tem várias estratégias, tem várias organizações muito legais. O Dantas está com a camisa do Politique aqui, que é uma super organização, que também faz um trabalho super legal. O próprio Dantas tem um trabalho né, na, na, é, junto ao Movimento Voto Consciente. A gente tem muita coisa legal no Brasil, só que é o que o Alex falou, tem que ser política de Estado. Não adianta ser a gente ficar fazendo esse esforço aqui a partir da sociedade civil, isso também não virá parte de política de Estado. Então, acho que esse é um desafio importante, colocar dentro da, ideia, da, da cabeça que a gente tem que fazer, tem que ser parte da nossa nosso fazer enquanto política pública. né Dantas, explica para a gente o conceito de letramento político. O que, que é isso? Esse, esse é um conceito importante. né Quer dizer, existe uma discussão e, e o universo da educação do qual o Alex faz muito mais parte do que eu, né? o universo da pedagogia, da educação, enfim. Eu venho da ciência política com esse, com essa trajetória né? de educação política, mas o Alex passa aí pela questão da pedagogia, da educação, enfim. Existe uma discussão mais aprofundada que consegue, inclusive, diferenciar letramento político de educação política, de educação cívica, de educação cidadã, enfim. Tem toda uma discussão Acho que existe alguns lugares em que isso pode ser bem compreendido, acho que o trabalho do professor Rio do Tosson, hoje na Universidade Federal da Paraíba, é um, é um bom é, ponto de, de partida para se entender especificamente o que é letramento político, e na revista Parlamento e Sociedade, da Escola do Parlamento, aqui da capital de São Paulo, é, sob coordenação sob a presidência do Alex, está é, lançando, né Alex, vou dar um spoiler aqui, posso, posso cometer esse, essa indelicadeza, enfim, mas está lançando um, um número especial da revista tratando exatamente sobre educação política e o trabalho da Luísa Jardim, mestranda em Ciência Política lá pela Universidade Federal de Minas Gerais, traz uma tentativa de dizer, afinal de contas, o que é educação política? E aí ela vai tentar fazer todas essas definições. Em linhas gerais, Roxane, essa resposta está associada a ao desenvolvimento de habilidades, conceitos, aspectos, associados ao universo da política, como bem disse o Alex na fala inicial dele. Sem que confundamos isso com aspectos é, gerais ligados, por exemplo, à doutrinação. Quem doutrina formalmente são os partidos políticos. Outro dia, inclusive, fui dar uma palestra num partido político, não cabe aqui mencionar a legenda, inclusive trabalho com várias delas, mas fui dar uma palestra com um, um grupo dentro de um partido político e falei, cabe ao partido político doutrinar os seus, e uma pessoa levantou da plateia e saiu berrando, gritando, eu não quero ser doutrinada, eu não quero ser doutrinada. E só, eu falei, meu Deus do céu, a gente realmente perdeu a mão. Os partidos políticos, dois pontos, doutrinam. E gostem ou não gostem, recebem dinheiro público para doutrinar Olha que coisa interessante. O fundo partidário, não fundo eleitoral, partidário, Forçado aí, arredondando na casa de um BI, 20% precisa ser usado pelas fundações. E as fundações dos partidos políticos são fundações doutrinadoras. Doutrinadoras. Doutrinadoras. Elas ensinam para os seus filiados a ideologia daquele partido político. E isso está associado à ideia de doutrinação. Portanto, não quer ser doutrinado, fuja dos partidos políticos. Mas não fujam dos partidos políticos. Ad né? Adicionem seus partidos. Filiem seus partidos que vocês gostam. Pensem nos partidos políticos. Né? Detentores do monopólio das candidaturas. Recebedores de dinheiro público para o desenvolvimento da democracia representativa. Percebe, Alcine? É, é, é fantástico isso. A gente, a gente colocou as coisas de forma tão bagunçada. Então, o letramento político ou a educação política e me perdoe o professor Hildo aqui, porque eu estou colocando tudo no mesmo cesto, que ele não gosta de colocar no mesmo cesto, são conceitos associados ao desenvolvimento destas habilidades. Aí eu concluo dizendo, um, eu acho que eu fui um pouco incisivo, acho que por conta da ansiedade, da emoção de estar aqui com vocês, eu fui um pouco incisivo quando eu disse que nada foi posto no lugar, até porque o Diego acabou de dizer que foi posto, o Alex disse que foi posto. Foi posto, está escrito. E eu fico com essa fala do Alex, foi escrito mas precisa escorrer para a realidade. E aí eu tenho alguns desafios. Um, o professor é um desafio. Porque o professor também não teve isso. As faculdades de pedagogia não preparam para isso. A licenciatura em ciências sociais praticamente morreu no Brasil. A licenciatura em filosofia no Brasil enfrenta severas dificuldades. Então, eu matei. Quando eu mato a licenciatura em ciências sociais, da onde eu vou esperar... A formação do docente para o desenvolvimento desses conteúdos. E nós criamos uma figura fantástica, maravilhosa, genial, chamada de interdisciplinariedade. Ou seja, a política é um tema, é um tema para todos, ele é interdisciplinar. Eu posso trabalhar na matemática, eu posso trabalhar na geografia, eu posso trabalhar na história, eu posso trabalhar em português, eu posso trabalhar em diversos setores. Mas que professor nesse país hoje. Tem condições, e eu estou falando da rede pública, condições plenas de sentar e ser remunerado e ter condições técnicas, condições de saber, de reconhecimento para trabalhar com isso. E fecho. Olha só. Nós vivemos num país que diz política se discute em casa. Na escola, nós precisamos ensinar religião. Oi? Ei! Ó, oh, onde a gente está? Pessoal, a religião está aqui, ó, é íntima. É da minha, é do meu coração, é do meu sentimento, é da minha casa, é da minha família, é dos meus valores familiares. Eu não quero meu filho aprendendo na escola o que é a religião deixa que eu resolvo. E a política é da casa? Oi! A política é a ruptura. É a ruptura do ambiente doméstico com a lógica pública. E é a partir desta ruptura que eu faço política. Olha que coisa fantástica. A gente inverteu tudo, Roxane. Então, a gente só pensar nisso. Né? Não confiem, e aí eu não vou, não vou jogar a conta no colo de ninguém. Vou jogar na minha. Não confiem na minha família para me ensinar política. Porque a minha família não sabe de política o quanto que eu gostaria que as crianças desse país soubessem. Simples assim. Não vou culpar ninguém, vou, vou me culpar. Minha mãe não tinha tempo para me explicar o que era política. Queridos, tem várias perguntas aqui. Eu tenho um roteiro em mãos, mas essa provocação que o Dantas coloca é importante. Então, é na família que eu vou aprender? É na empresa? É na escola? Afinal, é onde? E olha, tem gente perguntando aqui sobre o papel da mídia na educação política, tem perguntas sobre isso, quem gostaria de responder? Vai, Diego, Alexandro, quem quer falar o papel da mídia? Isso eu acho que tem a ver também com, um pouco com a minha preocupação, é, eu acho que é interessante. Alessandro, Alexandro, Diego, quero ver o complemento de vocês. Eu vou falar um segundinho, aproveito para pedir desculpa que eu devo estar com algum problema aqui técnico e às vezes eu desapareço da tela, me perdoem, mas é só porque a Câmara Municipal de São Paulo lançou recentemente uma cartilha voltada ao combate às fake news, Daniela. Então eu acho que a gente tem alguma coisinha para dizer sobre esse universo midiático e os processos de educação política, de letramento político, né? Acho que a primeira coisa importante que eu queria destacar é que uh, o espaço midiático é o um espaço público, né? E ele, portanto, informa um modo de conceber a sociedade, um modo de disputar a realidade social. Então, eu acredito que do mesmo modo que a gente fala em educação política, a gente tem que falar em educação para as mídias. Porque as nossas crianças, adolescentes e jovens, têm seu comportamento, sua mente, seus corações modelados pela estrutura de comunicação que está disponível nesta sociedade. E eles precisam saber lidar com essa estrutura de comunicação, até para que eles possam compreender como a informação é produzida, como ela é embalada, como ela chega a eles, e para que eles possam ter uma leitura crítica desse processo e compreender como é que isso se dá. A mídia faz educação política mesmo quando ela não explicita que está fazendo educação política, ela transmite valores, ela pactua atitudes, ela recompensa determinados comportamentos, ela pune outros, então é importante juntar educação política com educação para as mídias, na minha visão, para a gente fazer um avanço mais consistente na construção de uma esfera pública mais saudável. Né? Inicialmente, queria contribuir com isso. Diego, queria ouvir você também, e aí é o seguinte, dá para promover a educação política também, é em ambiente virtual, dá para fazer isso. Quando a gente fala em ambiente virtual, as pessoas acham que é só rede social, né? Uhum. Que rede social, mídia social, tá tudo misturado. Como o falou, o Brasil faz uma mistura das coisas, né? Queria, queria ouvir você, Dio. Muito legal. Eu estava aqui ouvindo o Alex e, assim, aplaudindo internamente, porque é isso. Quando a gente fala o papel da mídia, parece que a gente está falando de um agente externo, né? A gente não, não existe mais a ideia de vida fora das mídias. A gente não, eu não consigo mais e olha que o pessoal do Partido sabe. Eu sou da, da versão atrasada, mas assim ainda assim eu não consigo mais conceber a minha vida fora das mídias da tecnologia. Então não dá mais para dizer cidadania também fora das mídias da tecnologia. Não dá mais vez que tem a cidadania digital e essa cidadania analógica é uma coisa só. E tem um segundo papel questão importante é que nós transicionamos de um momento em que a comunicação por meio das mídias era unilateral, ou seja, eram grandes grupos comunicando, para uma comunicação, né, é, é, vamos dizer assim, né, é, de prosumidores, assim, gente que produz e consome conteúdo a toda hora. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande. No momento que a gente vai numa rede social e publica um conteúdo, e isso é visto por milhões de pessoas. Inclusive, a gente vem falando muito do Portis e com outras organizações, com redes cordiais. ITS, enfim, também é uma questão de importância o papel desses influenciadores digitais também, que influenciam a opinião dessa juventude que inspiram valores pô qual é o papel? Quando alguém emite uma opinião política e coloca né, uma ideia aí, isso tem responsabilidade então, eu acho que sim, as mídias trazem uma oportunidade enorme, eu também não posso, não consigo assim como é, dispensar num processo de educação política hoje, uma educação cidadã sem passar pelas mídias nosso currículo de referência que a gente tem levado para secretarias estaduais, para o ensino médio tem uma unidade específica de mídias e desinformação, desde entre parênteses, porque a mídia informa e desinforma, então a gente tem que saber usar ela da melhor forma. E, e eu acho que assim, a, a, a, o politize começou muito com essa pegada, e eu acho que é um case aí, claro, modesta é parte do sucesso. Hoje a gente tem médias, considerando os nossos canais, de 4, 4 milhões e meio de acesso a conteúdos por mês. E nós não somos a Rede Globo, nós não somos um grande jornal, nós não começamos com um grande patrocínio, com um grande padrinho. Tudo foi feito, na, eu lembro muito bem, na sala da minha casa, com voluntários, estagiários, e a gente foi fazendo isso crescer aos poucos. Então, esse é o poder das mídias. A gente está levando conteúdo educativo para milhões de pessoas hoje, todos né? Todos os meses é um custo baixíssimo, uma linguagem acessível, com recursos bacanas, com infográfico, com vídeos, com podcast, com textos. É, a, a, ao, ao clique de um, de um botão, ao toque de uma tela de celular essa é a potência da mídia não podemos desprezar e deixar de criticar também é, a, a, o, o, os problemas que elas trazem né? então a gente tem visto documentários e publicações acadêmicas cada vez mais estudando as questões das bolhas de informação né? as câmaras de eco é, a, a polarização que decorre também dos algoritmos enfim, a gente tem também trabalhar o uso crítico da informação. Hoje, um cidadão pleno não pode se dizer pleno se ele não sabe é, lidar com grandes volumes de informação de maneira qualificada e tomar decisões informadas. Porque hoje, nosso problema, o problema de 20 anos atrás era a falta. Eu não tenho informação. Hoje é o excesso. Então, quando o excesso é o problema eu tenho que conseguir, na verdade, minha habilidade principal é separar o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, o que tem qualidade o que não tem. Então, essa habilidade é fundamental. Eu acho que passa por agentes da sociedade civil e, da, e, do, e dos grandes canais de mídia fazendo o seu trabalho, mas também tem uma necessidade de formar o cidadão para saber consumir mídia de forma responsável. Né? Não adianta só punir, não adianta só investigar, isso é importante também, mas a gente tem que ter um processo de desenvolvimento mesmo nessa, nessa área. Olha, tem uma perguntinha para os três. Eu vou começar a fazer perguntas que são comuns, porque a gente tem. Inacreditável, 13 minutos, né? Que coisa louca! Como passou correndo? Eu tenho um monte de perguntas para fazer, meu Deus do céu. A participação é o melhor caminho de educação política, mas há um círculo vicioso de desigualdade. Então. Como vem o sorteio de assembleias Cidadãs como possibilidade de intermediar o processo? E vi um pouquinho de cada um, professor Dantas. Olha, a participação é um, um, um canal, um formato, uma forma, uma maneira. Não é exclusivo e eu posso até ser taxado de ser das antigas, mas acho que sem preparo a participação fica pendente. Não é a melhor maneira. Portanto, eu sou do time que digo, eu gostaria de preparar para observar a participação. E a escola é o lugar. Com um detalhe, o jovem quer este conteúdo. Pesquisas é mais pesquisas. mostram isso. box 1824, Sonho Brasileiro da Política, Todos os questionários que a gente aplica nas periferias, quando vai às periferias de São Paulo, nas escolas públicas, conversar com os jovens. É, TCCs, é, dissertações de mestrado, falando a respeito da visão do jovem sobre o político. Pesquisa, mais um, escolha, pesquisa que a Câmara Municipal de São Paulo fez com cerca aí de mil e tantos jovens, dois mil jovens, enfim. O jovem quer, quer, política na sua vida. Ele quer entender porque ele sabe que isso é importante e e reconhece a escola como o locus desse, desta ocorrência, desse acontecimento. Quando a escola finge que não tem, quando os pais vão lá reclamar que tem, quando a sociedade é, finge que não é o lugar certo, ou quando faz do modo errado, e fazer do modo errado, que fique muito claro, dos dois lados não me venham com essas falácias pequenas de que é ah, tanto professor é de esquerda. Mentira. Mentira. Existem professores em todos, em todos os pontos do espectro ideológico, levando muitas vezes de forma irresponsável isso para dentro da sala de aula. E existem grandes professores, a despeito do lugar que ocupam no espectro ideológico, levando isso de maneira muito responsável para dentro da sala de aula. Agora, se efetivamente, Roxane, a gente fizesse isso de maneira correta, boa, bem feita e ampla, a gente não precisaria ter terceiro setor fazendo, né? Politique, politize, Movimento Voto Consciente, Oficina Municipal, CLP, é, é, é, Cidade Democrática, um mundo de lugares, um mundo de lugares rápidos, etc., um mundo de lugares falando em educação política. Não precisaria existir isso. Não precisaria existir escola do parlamento que o Alex preside, que eu presidi, etc. Não precisaria ter é, iniciativa empresarial como ação de responsabilidade social para a educação política. Olha só, que coisa bonita. Ó, eu vou mostrar, porque eu tenho orgulho das coisas que eu faço. Guia do Voto, do Votorantim, disponível, eleições municipais 2020, está né? no portal, o programa cidadania.org.br, do Instituto Votorantim, eu tive a honra de escrever. É, é muito legal, então, é gratuita, é PDF. Vai ter, etc. Fundação Conrad Adenauer, um livro sobre cidades. Movimento do Voto Consciente, Fundação Adenauer, escrevendo esse ano. esse aqui são os filhos da pandemia, seja, são livros que a gente vai escrevendo na lógica pandemia. Mas, então, é praticando? É. Olha para o governo do estado de Goiás, por exemplo. Vou dar um exemplo concreto de governo. Programa Estudante de Atitude. O estudante é levado a fazer uma auditoria cívica na escola, para dizer aonde a escola não está boa do ponto de vista técnico, do ponto de vista estrutural. E os jovens são envolvidos na reforma da escola. Olha que coisa genial. Tudo bem que tem, por vezes, isso está tá deixando de acontecer, mas por vezes tem um, um outro membro do judiciário, do Ministério Público, que enquadra a Secretaria de Educação em trabalho infantil. Tem que internar. Tem que internar. Tem que tratar... E aí ou trata porque está em outro século, ou trata porque está querendo aparecer muito. Mas, Roxane, na prática sim, mas com conteúdo também, e na minha concepção, na escola demais, no universo virtual do Diego, nas escolas do parlamento. A escola do parlamento recebe tanta escola naquela câmara municipal, e é tão delicioso esse diálogo com os jovens, e a gente vai avançando nisso. Diego, quero te ouvir. Alexandro está por aí. Eu só queria saber, ter certeza, porque a gente, tá? Dá um alô se você estiver por aí, Alexandro. Mas eu quero ouvir o Diego sobre esse, sobre essa questão. Olha, gente, vamos tentar agilizar as respostinhas, porque nós temos aqui. Eu quero fazer uma colocação final para vocês, tá? Legal. Bem, vamos lá, Diego. Bom, bora lá. Assina embaixo tudo que Dantas falou. É, acho que a escola é um lugar privilegiado, como eu falei, a gente tem a oportunidade de colocar agora, pelo menos nos currículos do ensino médio, com a reforma do ensino médio, uma grande oportunidade, só para dar um dado, tá? a gente conversou, vou estar errado talvez o número, mas são 15 secretarias de educação estaduais, das 27, 14 toparam ser parceiras nossas, já estão tramitando acordo de cooperação, ou seja, não é uma coisa assim que ah, eu e não quero, não, existe interesse inclusive do poder público em fazer, né? então, isso também é muito legal, e como o Dantas já falou, tem interesse do jovem, e não adianta querer dizer vamos, não vamos trazer para dentro da sala de aula, eles trazem, não tem mais como fugir, o professor não tem, ele não tem mais fuga, é, os alunos trazem esse debate para dentro, trazem assuntos políticos, então concordo muito com a, com a ideia de colocar na escola, e aí então, já que Dantas falou muito bem sobre isso, eu, eu queria complementar com a ideia do outro lugar, ok, né? E como que a gente faz por fora também da escola, né? Eu acho que volta ao que eu falei, a primeira questão que eu acredito muito, é conectar com os interesses reais e genuínos das pessoas. Né? Por que, que eu estou participando? Por que, que eu estou me envolvendo? Por que, que eu estou aqui? Porque muitas vezes fala, participe, participe, participe, e o cidadão olha. Para cara carapalho? Entendeu? Ele olha e vê, são sempre os mesmos, eu vou lá votar, não sei para quê. E a gente tem que mostrar que a participação tem, sim, resultado. Tem que ser processos de educação participativa que mostrem, que deem resultado. Que o cara veja ali que o esgoto, né, o problema do esgoto foi resolvido, que o problema da iluminação foi resolvido, que o problema do de saúde foi resolvido depois que ele participou. Isso é importante. E acho que um segundo ponto é como eu falo de novo, tornar acessível, atrativo, amigável. Só vou dar um exemplo do que a gente faz com o nosso programa Embaixadores. Temos hoje embaixados e politistas espalhados por mais de 15 estados. O que essa galera faz? Formação política de pessoas para que, ao final, eles façam uma proposta de política pública para um problema real da comunidade delas, usando uma ferramenta muito didática, que é um canvas de política pública, com passo a passo para preencher. Isso, as pessoas que passam por isso falam assim, nossa, nunca tinha visto que era tão fácil. Né? Nunca né? Não, não sabia que era tão fácil chegar e protocolar um ofício para o vereador, para me receber, para poder falar sobre isso numa numa plenária da Câmara, nunca tinha percebido como quando eu junto aí 100 pessoas, 150 pessoas da comunidade para trazer um problema, o vereador, o prefeito ouve sim, então tá, tá posto, os mecanismos existem, e as pessoas têm que, a gente tem que introduzir elas, não, na, não só no discurso, mas na prática, e numa prática, como o Dantes falou, que vai ensinando com conteúdo, que vai dando consistência para essa participação, eu acho que, acho que tem várias formas de fazer, é, tem dentro do sistema escolar formal, tem fora do sistema escolar formal. Eu volto a falar, tem que conectar com os interesses e necessidades reais das pessoas e tem que ser amigável, atrativo e acessível. Não adianta. Se a gente tornar complicado, difícil, chato e agressivo, as pessoas não vão querer participar. Mas elas não vão querer. Então, eu aposto muito nisso, a gente aposta muito nisso e eu acho que é esse esforço que a gente tem que fazer para tornar a cidadania realmente algo que esteja ao alcance de todos os brasileiros. Dantas responde uma pergunta em um minuto cravado, 59 segundos, para depois eu deixar um minutinho com uma mensagem final que é bacana. Olha, o que eu achei interessante colocar, em que pé estamos quanto à articulação da inserção da educação política como política de Estado. É interessante esse questionamento. Dá para responder rapidinho, só para a gente ter uma noção? E aí, depois, então, a gente vai para a mensagem final de cada um. Dá, dá para responder e dá para lembrar, por exemplo, que esse, que esse caso que eu citei de Goiás é uma política de governo. A política de Estado está consolidada, gente. A, a política de Estado, como bem colocou o Diego, está é, nos currículos escolares. A grande questão é como eu coloco isso em prática. E aí é que eu acho que a gente se atrapalha. Mas vamos comparar com outra questão fundamental, fundamental para nossa existência enquanto seres humanos e enquanto sociedade. A política ambiental. Essa andou melhor nos últimos anos. Se a gente olhar para os anos 80 e, e para hoje, a política de meio ambiente enquanto conteúdo de educação Está mais consolidada na escola. Os meus sobrinhos me ensinam coisas sobre o meio ambiente que eu nunca imaginei ter na escola e sei que é fundamental. né é, A gente só faz isso com a política. Mas está escrito. Ou seja, é política de Estado, mas não é praticado. E esse é um dos desafios mais precisos. Cumpriu o tempo? Né? Cumpriu. Cumpriu o tempo? Eu quero uma colocação final de vocês também, bem rápida. Acho que a gente precisa deixar uma mensagem. Vocês falaram de muita coisa importante... Né, mas se tiver, sabe, alguém jovem, com espírito jovem, com vontade de ver a política com outros olhos, de aprender, de ensinar, enfim, que mensagem vocês deixariam? Eu quero ouvir. Diego? Ó, oh, se inscrevam no programa Embaixadores do Politize, brincadeira de fazer o jabá aqui, né? É, mas, brincadeiras à parte, acho que é sempre bom falar que existem oportunidades, como as que a gente oferece, outras organizações oferecem. É, hoje, existem mais oportunidades do que nunca. Acho que uma coisa que o jovem não pode dizer, um jovem, pelo menos, de uma condição de mínima escolaridade, que tem acesso à informação, é dizer não tem por onde começar. Tem, tem. Tem por onde começar, tem ferramenta, tem organizações, tem redes que estão querendo ajudar, que estão querendo te ajudar a você dar esse primeiro passo nessa trajetória, e já digo por antecipação, política, é, desculpa usar esse termo, gente, né? meio polêmico, mas é uma cachaça, né? É uma coisa que depois assim, a gente gosta, a gente vê, porque a gente vê o quanto que é apaixonante você poder participar de um processo coletivo que influencia a vida de todo mundo ou de muita gente, que você pode estar lá, talvez, colocando a sua contribuição para melhorar a vida das outras pessoas. Eu ainda acredito na ideia de que a gente se sente muito bem quando a gente consegue fazer o bem para muita gente, e a política é a maior alavanca de transformação de qualquer sociedade, não tem outra mais potente do que a política e o Estado. Então, acho que a mensagem é essa, a oportunidade está aí, as ferramentas estão aí, estamos à disposição para ajudar, e a ideia é que... É, é que vocês que estão cumprindo o olho comecem a fazer isso junto com a gente é isso aí obrigado mais uma vez pelo convite foi um enorme prazer pena que o tempo é curto aí para a gente dá para falar mais três horas juntos aí sobre esse tema né? também gostaria de continuar falando com vocês sobre tudo isso Dantas posso segurar a sua frase final por uma pergunta de última hora candidato é importante a gente fazer porque a gente está aí na boca da eleição né candidatura avulsa numa realidade de desiguais ajuda ou atrapalha a educação política você sabe que eu tenho uma amiga que brinca, Roxane, com todo o respeito a quem trouxe a pergunta, que a candidatura avulsa é o novo tema do louco da palestra. Né? <risos> Sempre aparece essa pergunta. Não. Definitivamente, não há maturidade para isso. Poderia acontecer nos pequenos municípios. Poderia. E pequenos municípios, a gente fala aí de mais de 80% das cidades brasileiras. Seria interessante. Mas difícil passar disso. A gente precisa, sim, tomar os partidos políticos. Tomar e domar os partidos políticos. Isso é essencial. Os partidos políticos vivem de recurso público e têm o monopólio da representação eleitoral. É muito para o pouco que nos oferecem em termos de transparência e democracia interna. Mas há boas teorias respeitadas, históricas na ciência política que dizem que os partidos políticos, nas suas organizações internas, apesar de isso ser contestável, são um espelho fiel das sociedades uh, nas quais eles existem. Portanto, se os partidos são pouco democráticos, opacos, clientelistas, coronelistas, etc, etc., etc., é porque isso diz alguma coisa a respeito da nossa sociedade. Mas como você me pediu para dar uma mensagem otimista, eu vou ficar com a fala do Diego. Se existe um portal, um portal, que tem 5 milhões de acessos por mês, e as pessoas que acessam esse portal, o portal Politines, só podem acessar, só podem acessar em busca de informações políticas, é. algo me diz que alguém quer saber de política. E desde que inventaram isso aqui, botaram nas mãos de muitas pessoas, não de todas, mas de muitas pessoas, esqueçam de temer os professores na escola. Ai, o professor vai ensinar algo para o meu filho que vai desvirtuar a sua mente. Aham, uhum, aham. Uhum. É, se preocupa com o professor. Continua preocupado com o professor. E dá um desses de presente para molecada, porque é tudo isso que a molecada quer e merece o que é necessário. Aqui tem tudo. Ou a gente ocupa o espaço com algo organizado, ou alguém vai ocupar o espaço de maneira bem desorganizada. E o que não falta neste nosso país e nessa nossa realidade é gente ocupando espaço político de maneira desorganizada. Portanto, bem-vindo à educação política, onde mais, certamente é mais, e juntos a gente vai fazer a diferença. Obrigado pela oportunidade e pela imensa honra de estar aqui com esses cracassos. Eu e o Alex, a gente já está careca de saber que a educação política é fundamental. E o Diego tem nos ensinado muito, e a Roxane sempre abrindo qualquer evento, porque é sempre uma alegria enorme ser questionado pela sua ultra capacidade profissional. Muito obrigado, Roxane. Alex, você tem 30, 40 segundos para encerrar. Eu já estou estourando o tempo dos, pro, dos, dos falecidos que então, muito, já estão aguardando. Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Eu aprendi com o Beto Dantas, Diego é um grande companheiro nessa luta, tenho acompanhado de perto e de longe o trabalho do politize e eu queria convocar todo mundo a entrar nesse bar. Educação política precisa ser uma preocupação de toda a sociedade. A gente não pode deixar essa discussão em nichos, essa discussão fechada em alguns grupos. Vem com a gente fazer educação política para a cidadania. Já vi que o Humberto fez a divulgação do número da revista da escola. Vamos ler, vamos aprender mais, vamos dialogar, e eu estou à disposição. Peço perdão pelas instabilidades aí de tecnologia, mas estou à disposição sempre, sempre, sempre. Beijo grande. Muito obrigada a vocês três, foi uma experiência incrível, a gente deixou muito desejo e vontade de continuar falando sobre política, muito obrigada, tá, gente? Fiquem de olho aí, acompanhem esses rapazes, Humberto Dantas, Diego Calegari do Politize, Alessandro do Nascimento, muito obrigada, gente, até a próxima oportunidade. E nós vamos seguir aqui com o nosso evento, ok? Convido a todos vocês, tá muito bacana a participação, não se esqueçam de, é, agora, a partir de agora, no próximo, no próximo momento do nosso evento, né, que nós teremos mini palestras aqui, muito interessantes, teremos três palestras agora, e eu já vou rapidamente, posso já chamar a nossa próxima palestrante, Está tudo pronto, tudo preparado? Vamos lá! Muito...